Se liga aqui nesse vídeo, olha só, vou te mostrar aqui agora o site de análises que a gente lançou do Tropa Milionária para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado virtual em tempo real. Vamos embora! Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária Que é o melhor treinamento para quem é ganhar dinheiro com apostas esportivas Mas enfim, não vou, de... não vou falar do meu treinamento aqui agora não Quem quiser saber mais, vou deixar o link aqui na descrição Tô aqui pra falar sobre o quê? Sobre o meu site de análises que a gente liberou do Tropa Milionária Tips Sim, nosso site de análise para quem gosta de fazer as próprias análises aí, Gosta de se aventurar no mercado Ou pra quem faz parte de algum grupo VIP e quer acompanhar o mercado Juntamente com as entradas que acontecem lá dentro porque assim você consegue ter uma noção muito melhor do que tá rolando no mercado consegue entender se aquele momento é bom ou não para fazer aquela entrada e consegue filtrar melhor os seus resultados e assim lucrar absurdamente mais mas enfim se você já gostou do assunto do vídeo primeiramente quero pedir para você deixar o seu like aqui no canal agora porque o seu like é um termômetro para eu saber se você está gostando do, do, do, do, dos vídeos aqui do canal e segundo, quero pedir para você se inscrever aqui agora, neste exato minuto, no canal, para você não perder os próximos vídeos aqui agora, beleza? Então deixa o seu like e se inscreva. Vou dar três segundinhos, ó, tô tomando um energético aqui, isso aqui, eu vou dar três segundos para você se inscrever aqui no canal, neste exato minuto, enquanto eu dou um gole no meu energético. <risos> então é isso, olha só, tô aqui na tela de login do meu site neste exato momento. É, um ponto já que eu quero frisar com vocês aqui primeiramente, tá? Tem sites que são vendidos aí, sites de análise são vendidos, que você adquire ele e você tem que pegar um comprovante, enviar um comprovante para o suporte daquele site, para eles confirmarem o seu pagamento, para depois te enviar um login, uma senha. E às vezes demora de 24 a 48 horas para fazer isso. No troco milionário não é isso, o pagamento já é totalmente integrado. Então você fez o pagamento, você já recebe o login, as senhas, as informações, tudo no seu e-mail, em alguns instantes, assim que confirma o pagamento, tá? Então aqui é a tela de login, vou clicar aqui para você ver, vou entrar dentro do site, e olha só, já aparece todos os dados do mercado atualizado. Eu vou te explicar tudo aqui dentro agora, o que, que funciona, como que é, que não sei o que, você vai entender passo a passo agora um pouquinho, é, de dentro do site, beleza? Primeiro passo que nós estamos na tela inicial, ó. estamos aqui na home aqui na home ele te mostra estatísticas e dados já é, do que está acontecendo de forma ampla no mercado, ou seja, 70% dos, dos últimos 20 jogos, olha, 70% dos últimos 20 jogos é, bateram cover 1,5, um ou seja, tiveram pelo menos dois gols, ou seja, tem uma grande tendência, né é, um, é, uma, é uma é um grande é uma grande estatística para você entender que o mercado está saindo muitos gols, pelo menos dois gols por jogo, ou seja, é uma base de uma análise que você pode utilizar aí para fazer algumas possíveis entradas e analisar o mercado, tá? É, aqui mostra tudo, olha. Over 2,5, Under 2,5, 65% das entradas está dando isso. Ambas marcam 35%, ou seja, o mercado de ambas marcas é, no momento não estavam um dos melhores. E você consegue ter tudo, você tem tudo filtrado. Mano, meu gato tá miando. Caramba, meu gato tá miando, mano. Mas enfim, vamos lá. Você consegue ter aqui estatísticas de tudo, Tá? E você consegue filtrar também pelo campeonato Eu posso vir aqui, clicar em Copa do Mundo E analisar exatamente o que está rolando no Copa do Mundo Olha, Copa do Mundo, os últimos 20 jogos 65% dos jogos estão tendo e mail Ok? Então você consegue ter um padrão Você consegue ter uma análise completa, um overview geral De tudo que está rolando no mercado Com isso você consegue ter uma noção Se vale a pena pegar uma determinada entrada assim Assim, assado, determinado horário Consegue ver se o mercado está bom para ambas marcas ou não E você consegue ter uma noção melhor Beleza? Bom, vamos lá Descendo aqui, na, na, isso tudo somente na tela inicial, hein? eu não mostrei as outras ferramentas ainda, mas vamos lá. Aqui na tela inicial ainda você consegue ver as tops equipes do dia, tá? Então o Brasil tá liderando aqui. Aqui você consegue ver os últimos resultados atualizados também, olha só. Aqui no caso eu selecionei o campeonato Copa do Mundo, então tá mostrando tudo que é relacionado à Copa do Mundo, ok? É, aqui mostra os placares mais repetidos, tá? É, então 1x0 tá sendo o placar mais repetido, ó. na verdade 0x1, né? time visitante vencendo muitos jogos aqui por 1 a 0 beleza aqui em horários é onde a galera mais gosta de utilizar você clica aqui em horários e ele vai atualizar para você os resultados de todos os últimos jogos dos jogos que tem acontecido em tempo real na bet365 tá tudo tudo tudo tudo que tem rolado na bet365 que ele mostra para você você pode filtrar pelas últimas 24 horas 12 horas Tá? E pelas últimas 48 horas também Então aqui, ó, por exemplo, você muda aqui de campeonato, Premier Chip Já atualiza os resultados da Premier Chip em tempo real ó. Por exemplo, neste momento está rolando o jogo do minuto 30 aqui ó, é, Hora 16, minuto 30 Daqui a pouquinho atualiza aqui em tempo real para você os resultados E aí você pode filtrar por tudo ó. Você pode vir aqui na lateral e pegar, por exemplo Eu quero ver como estão os resultados dos times que estão vencendo em casa ele já atualiza. Ó. Aí esses de verdinho, tá? Esses de verdinho são os times que venceram, né? No caso, o comando que você selecionou. Então, time, é, são os resultados que os times da casa venceram. Os vermelhos são empates ou o time da casa perdeu, entende? E aí você consegue ter uma noção do mercado, ó. ou seja, você tá vendo que tá tendo mais vitórias ou empates, do, é, mais vitórias do visitante ou empate, né? O time da casa em si, pelo menos nessas últimas duas linhas, não está vencendo muito, olha só Temos aqui 1, 5, 6, 7 jogos sem o time da casa vencer E apenas 3 vitórias do time da casa Ou seja, você está vendo que o mercado talvez não seja tão bom para isso Então você consegue ter uma noção de tudo que está rolando no momento Então você pode pegar aqui também, por exemplo, ó, vamos pegar mais uma outra aqui ó. É, Ambas marcam, né? Geralmente a galera gosta muito de ver é, Aqui mostra para você como está o mercado de ambas marcam E aqui em cima ó, tem as estatísticas, tá? Que mostra a probabilidade de acontecer aquele resultado ou seja, nesse jogo do minuto 30, tem 50% de chances de dar ambas marcam. E esse jogo do minuto é, 71, olha só, tem, é, do minuto 33, tem 71% de chances de dar ambas marcam. Tá? Por que, que ele mostra essas estatísticas? Porque aí o nosso site ele é integrado com um banco de dados da Best 365, onde é feito todas as análises. E aí talvez, por exemplo, para estar 71% de chance, é porque talvez vai jogar o time que mais fez gol fora de casa nas últimas 24 horas, contra o time que mais venceu partidas nas últimas 24 horas. E aí, ou seja, há uma grande probabilidade de sair em ambas marcas. Quer dizer que sempre que está aquela porcentagem vai sair? Não. Mas te dá um direcionamento sobre o mercado. Entende? Okay? É, vamos lá, outras coisas que tem aqui dentro. Ó. É, aqui em multi-horários, tá? só para você entender como é que funciona isso aqui. Ó. Quando você clica em multi-horários, ele mostra para você todos os horários dos campeonatos, olha, em tempo real. Tá tudo junto. ok? Aqui em máximas, ele vai te mostrar as máximas do dia. Tá? As máximas do mercado, então te mostra tudo é, de forma é, detalhada, específica, então aqui ó, os últimos resultados, ok? E ele vai te mostrar as máximas, olha só para você, vai te mostrar as máximas de golzinho, paripá, vai te mostrar as máximas de ambas marcam, ok? Vai te mostrar as máximas de over... Aí seja over 0.5, 1.5, over 2.5, over 3.5, ele vai te mostrar tudo. É, o que quer dizer esse 16 aqui para você entender, tá? Quer dizer que ficaram 16 jogos sem ter over 1.5, tá? Ele te mostra a quantidade de jogos que está acontecendo aqui ali. Então, você, olha só, você consegue ter tudo detalhado da melhor maneira possível para você entender como anda o mercado. Então, isso daqui para quem gosta de fazer as próprias análises ou isso daqui para quem faz parte do grupo VIP, gosta de acompanhar as entradas, analisando também um pouco o mercado, né? Que você consegue ter uma noção melhor se você deve ou não entrar naquela naquela entrada ali. Você consegue filtrar de uma maneira melhor. Nós temos aqui também equipes, ó. Você clica aqui em equipes, você consegue filtrar todos os dados em uma equipe específica. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no Brasil e vai mostrar todos os dados do Brasil nos últimos 50 jogos. Olha, aqui cara. Estatística de acordo com os últimos 50 jogos. Ou seja, nos últimos 50 jogos, o Brasil ganhou 22% empatou 12 e perdeu 16, tá, você, você tem uma noção de tudo, olha, quantos gols o Brasil faz em média por jogo, ok, olha só para você ver, em 21 jogos o Brasil fez mais de 3 gols, pelo menos 3 gols na verdade, né, fez mais de 2, ou seja, quando o Brasil jogar, há uma grande chance de você apostar, por exemplo, em um over 2,5, por exemplo, entende? Então você consegue ter uma base de tudo aqui dentro. Tá? E temos aqui também a opção de ranking, que fica aqui, ó, no cantinho. O ranking você consegue ver as estatísticas atualizadas também de todos os times juntos, tá? Tudo, olha só para você ver. Então, por exemplo, a Finlândia aqui tá com 46 pontos nas estatísticas, tá? 39 jogos, ganhou 10, empatou 16, perdeu 13. Ah, você consegue ver a porcentagem dela. Tudo isso baseado também no que você colocar aqui, ó. Tá? Ou seja, a Finlândia tem tá primeiro lugar na opção de ambas marcas, Ok. Ah, você pode colocar uma outra opção aqui, você pode colocar over 2,5, por exemplo, ah, já mostra, já muda, olha lá, o, a Áustria está é em primeiro lugar na questão de over 2,5, então você consegue ver tudo detalhado de forma específica em tempo real sendo atualizado aqui para você, tá bom? E, então é isso. Então, para quem gosta de fazer as próprias análises, para quem gosta de se aventurar no mercado, é uma boa. E para quem faz parte de algum grupo VIP e gosta de acompanhar as entradas daquele grupo juntamente ali, olhando como está o mercado, porque você consegue ter um filtro melhor. Poxa, por exemplo, lá, não sei, no um grupo mandou uma entrada de over 2,5. Você consegue pegar aquele campeonato e analisar como foram as últimas entradas, o que tem acontecido e você consegue ter uma probabilidade ainda melhor. Tipo, pô, realmente. Você vê, por exemplo, no grupo rolou, vai rolar a entrada do minuto 41, 44, 47 e 50. E você consegue ver as estatísticas dos jogos dentro do site. E você consegue ter uma probabilidade. Pô, caramba, todos os jogos estão com acima de 50% de chances de dar certo. Então, há uma grande probabilidade de realmente fazer mais grana aqui. Você consegue ter um controle, uma noção e uma visão mais ampla do mercado. Tá bom? Então é isso. Olha só, eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição para quem quiser saber mais informações e de, de bônus ainda, junto com o site, está indo algumas aulas de bônus juntamente com o site para te ensinar a, a, a ver o mercado de uma forma mais ampla, a entender melhor quando o mercado está bom, quando o mercado não está bom, quando o mercado está bom para ambas marcas, quando o mercado não está legal para over 2,5 e por aí vai. Tudo isso por R$29,90. Exatamente. Mas enfim, vou deixar o link aqui na descrição, se quiser saber mais, clica aqui e vamos embora. Tamo junto e valeu!